Diante de tantas perguntas e questões, eu vou tentar explicar o que é ser poeta. Quando me perguntam o que eu sou, afinal, eu digo... No mundo das rimas, sou um peregrino, vagando nos versos, andando a esmo. Vivendo o um retiro dentro de mim mesmo, refazendo aos poucos meu próprio destino, de mim muito aprendo, a mim muito ensino, sou meu professor e sou meu próprio aluno, buscando uma brecha, no tempo oportuno de galgar os degraus da evolução, me gero em silêncio, me faço canção, das muitas facetas que me reúno, sou a voz dos amantes de som abafado, o choro gritante do bebê nascendo, Sou o sertanejo que canta gemendo E o pó de caliça sobre o favelado Sou o sândalo que perfuma o fio do machado Sou a rosa roubada que gera sorriso Sou o mel da emoção e o fel do juízo Sou a mera razão para tanta utopia Sou um filho bastardo da mãe poesia gerado na base do próprio improviso. Sou mais um humano igual outros tantos, De tantos bilhões que esse plano habita, Que canta, que chora, que fala, que grita, E como humano, também solto prantos. Também me iludo, tenho desencantos, Me alegro, me frustro, sem que nem porquê, Sou mais um mortal vivendo a mercê do destino em século e tão iminente. Pareço não ser, mas também sou gente. Eu sou esses versos que acabo de ler. Bom dia, com poesia. Um abraço do poeta Olivia Brasil. Que tenhamos um dia de muita luz.